Solo uh -huh. Aldeia trium. Pega a visão. brasileira. É gris. Com a ponta de lança, machado na mão já nasce pronto pra essa guerra. A cura do vírus tá na informação. Bela fonte quimera. Escrevo discurso, energia do chão. A vitamina tá na terra. Não posso conselho, apresento a visão. Você que escolhe enxergar ela. Sirene tocam na mente de algum favelado que tá acostumado com o tiro que acusa. Esconde o problema da vida, igual nove vi nascidos debaixo da blusa. A vida nunca foi seia então vê direitinho que o se abusa. Aqui o sujeito é diferente, seu dedo cortado na mesa e a... Tô acostumado com isso há muito tempo. Desacredita que vai ficar de exemplo. Meus manos correm e voam como vento. É no fogo, na raiva, só não atrasa o movimento. Tô acostumado com isso há muito tempo acredita que vai ficar dizendo Meus manos correm e voam como o vento É no fogo, na raiva, só nó traz o 45 do primeiro jogo tá pegado Anota o nome Prado, vai ficar sabendo Moscou fica vendo que o vírus do estado É o engravatado que vende o veneno Que você compra na sua tela, assiste na favela Sem sabe o que passa lá dentro Te convida a botar sua cara na troca de mala Pra sentir o suor escorrendo Garçom me traz uma dose de paz. Que eu trouxe os problemas de casa. O mundo tá se acabando ali atrás. Alguém avisa pra nós. Noites viradas, várias madrugadas, trampando na faixa de Gaza. Vários por dinheiro se corrompeu, quem não pode sou eu, eu pego seu rivazo. Garçom me traz uma dose de paz, com todos os problemas de casa. O mundo tá se acabando ali atrás, alguém avisa pra NASA. Noites viradas, várias madrugadas, trampando na faixa de Gaza. Vários por dinheiro se corrompeu, quem não pode sou eu, te pego na seu e vazo. no pescoço, tô de lá já cheiroso. Minha família com grande conforto, um vai forte bem longe do outro. É muito fácil criticar hoje em gato de Nike andando de 12 e mola no. É, não testa minha fé, que quem me ilumina, protege do dorm o, o, o jogo é sujo, nós veio do bar, eu um a forrado de droga na esquina Ontem no baile ele tava de carro, hoje tá trancado, caiu na gaiola Mas engraçado é que o cara que prende é o mesmo que mata e pega propina Quem vende arme arma e depois toca tiro, entope a nave enquadra e foge de conflito, profissão, é perigo Amiga é colete, cala, e cobre Ladrão conceito, pegar carro forte pode cop, não tira de pobre Meu microfone fiz virar um revólver do fone de ouvido, vou levar dar salto Sujeito homem, né? Fã de canalha Cede o terrorista que explode, planalto Tem guerra nas ruas, quem financia? Degusta picanha e farinha no prato Se for desacato, pintar o um retrato O esposo safado que tá no senado Prefiro ser preso e dormir tranquilo Melhor que tá livre, sofrendo Calado. não tô fazendo alusão A uma utopia de igual poucos dias Nas águas da pia, lá a frustração Desfiz da de energia me envolvi, brecava os progressos, da minha rima sobre o universo. Me dê a saúde, e a sabedoria Me guarde, me guia que eu conquisto o resto Virei somente os melhor, então um por um Enfrentei no ringue como o popó Metendo pânico igual a Ice Blue Vários caindo por ter gogó Todo bambambã no final foi bububu -bu. São Paulo sou inadequado, é um piquimado Viva a nas suas Versos loucos, canetados Por um moleque dos bons, quantos não são enxergados? Ficam frustrados, se sentem fracos E enterro o próprio tom Tem algum dentro do quarto, nesse momento exato Ouvi no meu som, pensando fazer essas rimas é fácil É mesmo, difícil é ter disposição Viva a vida, nego, joga o jogo. Joga o jogo. Ouça a rima e responda o outro. Responde o outro. A batida é a pista e você é o piloto. Vai. Não desacredita que o bagulho é louco. Viva a vida, nego, joga o jogo. Ouça a rima e responda o outro. Fala pra mim, responde. A batida é a pista e você é o piloto. Vai. Não desacredita que é o Raul no mundo.